Fala pessoal aqui do canal Mais Notícias, estamos começando mais um vídeo e na notícia de hoje, infelizmente, uma artista e muito famosa aqui no Brasil acaba de nos deixar famosíssima, pra ser sincero. Então assista o vídeo até o final para você entender esse caso, já se inscreve no canal e deixa o seu like e bora pra notícia. Galera! Infelizmente, a cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, morreu nesta quarta-feira, aos 43 anos, em Aracaju. Ela foi internada no dia 11 de fevereiro com problemas renais. A artista morreu às 19h26 em decorrência de um comprometimento multissistêmico, segundo nota divulgada pela assessoria de comunicação do hospital. Paulinha Abelha foi internada após sentir dores logo depois de ter chegado a Aracaju Depois de uma turnê com a banda em São Paulo Dias depois o caso evoluiu para um coma profundo É pessoal, infelizmente aí é, a artista acabou nos deixando Foi comprovada aí a morte da artista E fica aí... A tristeza dos fãs, as nossas condolências à família e as nossas orações possam confortar os familiares, os fãs e todos aqueles que amavam aí a Paulinha Abelha. Eu vou estar tá voltando aí com mais notícias sobre este caso aí, sobre o enterro dela também. Eu vou estar tá trazendo aqui no canal. Então fique ligado aqui que eu vou trazer todas as notícias sobre este caso. E até o próximo vídeo aí.